E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a estimar derivadas. E para isso, nós temos o seguinte aqui. A tabela abaixo mostra alguns valores da função diferenciável f, ou seja, essa tabela. Qual é o valor mais próximo de f' de 4, ou seja, a derivada da função quando x é igual a 4, isso baseado na tabela. Antes de olhar essas alternativas, vamos pensar no que está acontecendo aqui. Deixa eu colocar um plano cartesiano já com os pontos da tabela, ou seja, na tabela nós temos o ponto 0,72, que é esse ponto aqui, esse é o ponto 3,95, e, claro, os eixos estão com escalas diferentes. Então, aqui o ponto 5,112, aqui o ponto 6,77 e aqui o ponto 9,54. Deixa eu colocar alguns valores aqui no eixo x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E o que queremos saber é qual é a derivada da função quando o x é igual a 4. Ou seja, quando o x é igual a 4, a função vai ter um valor mais ou menos aqui. Mas, claro, nós queremos saber qual é o valor mais próximo, uma estimativa. E, tendo esses pontos aqui, o gráfico da função f vai ser algo mais ou menos assim. Claro, eu não sei qual é o gráfico, né? Eu só estou colocando mais ou menos aqui para nós acharmos o valor aproximado da derivada. Pode ser algo até com mais curvas, né? algo mais ou menos assim, que passe por todos os pontos. Isso porque a tabela nos informa esses valores. Mas, para resolvermos o exercício, vamos considerar que a função f tem esse gráfico que eu coloquei inicialmente. E o que queremos saber é, se o x for igual a 4, qual é a inclinação da reta tangente nesse ponto? Ou seja, essa é a reta tangente a esse ponto Considerando que o gráfico da função f é esse aqui. E eu estou repetindo isso bastante, porque eu quero deixar bem claro que eu não sei qual é o gráfico da função f, mas eu estou fazendo isso para fins de visualização, para você entender o que é estimar derivada em um ponto. Ok, o que geralmente fazemos quando temos diversos pontos, é olhar para os pontos mais próximos e encontrar a inclinação da reta secante que liga os dois. E quanto mais próximos esses dois pontos forem desse aqui, a nossa estimativa vai ser melhor. Ou seja, nós vamos encontrar um valor mais próximo para a inclinação da reta tangente. Para encontrar pontos mais próximos de quando o x é igual a 4, nós devemos olhar para o 3 e para o 5, ou seja, para o ponto 395, que é esse ponto aqui, e para o ponto 512, que é esse ponto. E o que devemos fazer é calcular a taxa de variação média entre esses dois pontos. E isso significa calcular a inclinação da reta secante a esses dois pontos. E como nós só temos esses pontos na tabela, essa vai ser a nossa melhor opção para a estimativa. Como nós não sabemos se esse gráfico é o real da função, então nós não temos certeza se essa estimativa vai ser a correta. Mas o que eu posso dizer é que vamos encontrar uma estimativa mais próxima utilizando esses dois pontos do que utilizar esses dois. A taxa de variação média Dessa secante vai nos dar um valor bem próximo da inclinação dessa reta tangente. Olhando esses pontos, a variação em x vai ser de 2 unidades. Isso porque o x foi de 3 para 5. Então, aqui tivemos uma variação de 2 unidades. E a variação no y vai ser de 17. Isso porque o y variou de 95 para 112 e podemos colocar essa variação de 17 unidades aqui. E a taxa de variação média para a reta secante vai ser a mesma coisa que pegar a taxa de variação em y e dividir pela taxa de variação em x. E isso vai ser a mesma coisa que pegar o 17 e dividir por 2, e que é a mesma coisa que 8,5. Portanto, a inclinação dessa reta secante verde é igual a 8,5. E, como só conhecemos esses pontos, essa vai ser a melhor estimativa para a inclinação dessa reta tangente, ou seja, a derivada da função quando x é igual a 4. Com isso, essa aqui é a alternativa correta. E, de novo, eu quero deixar bem claro que esse gráfico aqui eu não tenho certeza se é o correto da função f. Eu só fiz ele para você visualizar o que está acontecendo aqui. E, com isso, eu quero que você saiba que, quando nós temos uma tabela com diferentes valores para x e para y, nós não conseguimos encontrar com exatidão a derivada naquele ponto, mas conseguimos pegar dois pontos próximos para estimar esse valor. E eu espero que essa aula tenha te ajudado.